Olha, gente, fechada desde o início da pandemia, em 2020, a Biblioteca Municipal Rosário Congro segue sem receber o público para frequentar o local até hoje, viu? O prédio da Biblioteca Municipal Rosário Congro, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, passou a ter uma nova ocupação em 2020, logo após o início da pandemia da Covid-19. Com falta de local adequado para realizar a vacinação da população contra o coronavírus, o local passou a abrigar a central de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Além da central de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a assessoria jurídica da Prefeitura de Três Lagoas também funciona no prédio da Biblioteca Municipal. Então, logo, esses dois órgãos mudem desse local, a Biblioteca voltará ao seu funcionamento normal, segundo a Secretaria de Educação. Segundo a Secretária de Educação, Angela Brito, a expectativa é de que a Biblioteca Municipal abra as portas para os frequentadores ainda este ano. A expectativa é que funcione ainda esse ano, né? Então, porque a, a, hoje ela está acolhendo né, a Procuradoria Geral do município, mas assim que ficar pronto o novo passo municipal, né, ali na, na frente da Diretoria de Cultura, né, então aí a biblioteca volta para a educação e para a cultura novamente. A gente espera que breve. Mesmo não recebendo público para permanecer no local, a secretária ressalta que o estudante ou qualquer pessoa que precisar de um livro pode ir até a biblioteca. A gente atende o público, né, os estudantes que, que querem empréstimos de, de, de livros né, para pesquisa. É, livros para leitura, está né? ali sempre aberta, tem as nossas meninas lá, técnicas em biblioteconomia, que estão lá prontamente para atender.